Oi, hoje eu vou te dar uma dica para você conseguir sempre tudo aquilo que você quiser na negociação. É fácil e funciona na prática. Fica aqui comigo. O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Pois é, você já percebeu que ao final da negociação, todo mundo está sempre falando da mesma coisa, que é dinheiro, que é preço, que é quanto vale a coisa? Esse é esse o grande erro. Você precisa encontrar um negócio chamado moeda de troca, que preço é uma coisa. Moeda de troca aumenta essa flexibilidade na negociação. Durante os meus seminários eu faço um exercício que comprova isso claramente. Eu peço para uma pessoa, uma dupla, cada um colocar 20 reais na mesa. Colocou 20, colocou 20. Tem 40 na mesa. A negociação é a seguinte. Ninguém pode dividir o dinheiro, ninguém pode doar o dinheiro, vai ter que ficar com um ou com o outro. E eles têm 15 minutos para resolver com quem vai ficar o dinheiro. E tem que oferecer algo em troca para poder ficar com o dinheiro, é claro, os 40 reais. Se não chegar a um acordo em 15 minutos, o dinheiro fica comigo, eu que ganho o dinheiro. Então eles ó, ficam espertos para tentar fazer o negócio. O que, que acontece? Dá 10 minutos de planejamento, 15 de negociação. Ao final, quase todo mundo fechou o negócio. E são, assim, trocas inacreditáveis. Um, por exemplo, falou, ó, oh, eu dou os 40, dou meus 20, você fica com seus 20, em compensação eu vou jogar tênis com você na sua casa. Você me ensina a jogar tênis. Maravilha. O outro trocou uma carona para o aeroporto. O evento era aqui em São Paulo, o aeroporto era Guarulhos, para a pessoa que estava indo, não custava mais nada, levar um, para o outro iria pagar 100, 150 reais de táxi. Perguntei no final, todo mundo que fechou o negócio gostou? Aquele que pagou gostou? Pô, gostei, é claro, foi ótimo. Aquele que recebeu gostou? Gostou. É achar uma moeda de troca diferente. Toda vez que você faz isso, os dois lados saem comemorando. Eu, por exemplo, tenho um acordo com a maior rede de hotéis aqui, de convenções, de grandes eventos do Brasil, que é a rede Tauá. Como é que eu sou remunerado? Através de permuta, através de estadias, de salas, para eventos, esse tipo de coisa. O que, que eles têm de mim? Palestras, consultoria, todo mundo feliz. Eles não gastam dinheiro comigo, eu não gasto dinheiro com hotel. Se você gosta dessa dica, curta aí no YouTube, curta aí no, na Apple, no iTunes, deixa lá a sua mensagem, coloca as estrelinhas, isso é importante. Aliás, isto é uma moeda de troca. E se você quer desenvolver suas habilidades em vendas e negociação, acesse workshop.com.br e veja os detalhes. Grande abraço, bons negócios para você e lembre-se que na vida você não ganha o que merece, você ganha o que consegue negociar.